Um, quando somos um, Pinheiro, tamo juntos E o povo que ousa sonhar, contra o poder popular, esse é o Sarau, o Ocupar, resistir. Eu acho que eu sou uma cidadã brasileira, pago meus impostos e dias, eu tenho direito a uma moradia. As casas, Guiné, cadê as casas que você prometeu, moradia para as pessoas? Eu não meu irmão, Muito maravilhosa, né? A galera tá dando um apoio pra gente aí, isso é importante. a gente chega aqui na sexta-feira à noite. Hoje nós reconhecemos Hã? proletários de todos os países. 350 mil pessoas hoje no DF que não tem moradia. Esses dados são do Morar bem No um acampamento, pega Pinheirinho. dentro de você, hoje é o dia que você vai me nascer. Vou montar minha casa ali, Isso aqui é um o doce do Novo lá de baixo. É a mesma coisa aqui, a gente foi pra lá na tentativa de arrumar casa, né, lote, que a gente, na realidade que nós não quer nada, né, a gente queria pelo menos comprar financiar pelo governo. cumpriu o que ele prometeu e nós voltamos pra cá. Criança, criança, o lugar! A gente quer sair na paz, a gente quer paz, né? Simplesmente resolver só o nosso problema de moradia. Da primeira série séria, sofrimento, gordura, açúcar e o um controle remoto para trocar. Brinde, embalagem colorida, das humania, primeira infância, mil calorias. Fora do padrão da sociedade flácida sem neurônio. Prefiro meu jeito, meu peso, série em céfalo sem sentimento. O poder popular vai vir do nosso próprio esforço, do nosso próprio suor e dos nossos próprios recursos. A gente faz bico, caçou, segurou. Assim, mas sempre não dá não dá para comprar carne, né? em brasilândia que é um lugar simples lá o mais barato é 500 reais 700 mil <música> Depender de nós, tem que ajudar o um outro a crescer. O primeiro passo foi dado, né, dando uma função social a esse prédio. A Caixa Econômica Federal já liberou um, um documento dizendo que tem dinheiro em caixa para fazer a compra do imóvel. E o Ministério da Cidade, por sua vez, liberou um outro documento dizendo que se essa área for destinada aos moradores, ele libera a verba para a construção da, das moradias populares. em tudo! Mantemos o um valor.